Para começar a contar um pouquinho do meu testemunho do que Jesus, da forma que Ele agiu, da forma que Ele conduziu a minha vida até aqui, eu tenho duas referências que para mim elas são muito especiais. A primeira delas está em Provérbios, no capítulo 3, versículo 5. E é aquela palavra que diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não te apoies no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Algum tempo atrás eu não compreendia na essência o que era isso. Eu tinha uma vaga noção da palavra, de ler a palavra, mas sem vida, sem o um entendimento. Eu me casei muito cedo, eu me casei aos 16 anos. Eu conheci meu, meu esposo, foi meu primeiro namorado, noivo e esposo. Eu não me casei para me separar, eu, eu achava que meu casamento ia durar para sempre. E Eu tive dois filhos a Bruna e o João Pedro, desse primeiro relacionamento. E só eu que conheci Jesus e era apaixonada pelo Senhor. Ele não. Ele não conhecia Jesus, mas algumas coisas que eu falava ele aceitava. Embora algumas vezes ele me acompanhou, mas a maioria das vezes ele não, ele não queria ir. E meu casamento durou 19 anos, e de repente, ele, ele começou a ver o brilho do mundo, é, até pelo sucesso na carreira e tal, ele quis aproveitar o mundo, quis dizer para mim assim, olha, eu, eu gostaria de conhecer a Vi, o mundo, outras mulheres, mas eu não quero me separar de você, eu posso ficar com você se você aceitar, mas eu quero rir. Aí eu disse, junto à mesa, preparado, sentado com os dois filhos, eu disse, isso é vida. Isso é o que o Senhor nos deu. Os nossos filhos são herança dEle. É o bem mais precioso que nós temos. Um lar? Nós temos um lar. Mas eu quero mais que isso. Eu já estou com 38 anos, já estou envelhecendo. Eu quero conhecer o mundo. Quero conhecer outras coisas. E por um tempo, assim, eu me questionava com o Senhor, mas eu não entendo porque isso está acontecendo. Eu acho que eu faço tudo certo. E, e eu não conseguia entender aquilo. E eu conversei com os meus pastores, eles tentaram conversar com ele, tentaram ministrar a Palavra dizendo a ele que a verdadeira felicidade o Senhor já nos tinha dado, que era um lar que não tinha até então nenhuma traição, que não tinha, que era para ele preservar isso. E por um tempo ele se ateve assim, e depois ele voltou com muita força tocando no assunto de novo, que ele não queria mais, que ele queria ir, que ele estava me avisando que ele ia começar aí. E teve uma noite, assim, que eu voltei do, do culto sozinha. Ele não estava em casa. E, e o Senhor me começou a me mostrar, assim, o que, que estava acontecendo, sabe? E eu dobrei meu joelho, assim, e eu clamei ao Senhor. E eu clamei ao Senhor que o Senhor me desse a condição de perdoar. Porque o Senhor estava me mostrando o que estava acontecendo. E aí ele chegou, depois de um tempo... E eu questionei que eu já sabia o que tinha acontecido. E ele confessou mesmo que ele tinha ido. E aí eu disse assim, foi precioso porque naquela época já eu tinha assim aprendido sobre o verdadeiro perdão. Que o perdão é você colocar a pessoa na posição que ela estava antes do pecado. E eu disse para ele, eu te coloco na mesma posição de antes e eu perdoei por um tempo ele ele ficou muito chocado com aquele perdão ele ele chorou ele não compreendeu aquilo ele ficou muito constrangido passando um tempo ele voltou de novo com muita força assim e aí os meus pastores me disseram Nelson você não precisa ficar nesse casamento se você não quiser você só fica se você quiser e eu aí comecei a pensar na possibilidade assim da separação sabe que até então, ah, meu mundo ruiu assim, eu não conseguia pensar. Meus filhos, eu tinha um João muito pequeno ainda. Ele tinha três anos e meio. Tinha a Bruna um pouco maior, que já compreendia. E ela até me apoiava, mãe, por favor, né, toma uma atitude. E... Passando assim, um tempo que eu vi assim, com a autorização dos meus pastores e sem muito conhecimento também né, de saber que, qual era a ação de Satanás, qual era a estratégia de Satanás. Eu, eu, eu aceitei. Assim, então, eu disse, então, tá bom, vamos nos separar. Se é isso que realmente você quer, então vamos fazê-lo. E eu... Fui para casa da minha irmã, eu tinha negócio, tinha uma loja e as coisas começaram assim, sabe, parece que a impressão que dá é que a gente passa aquilo que a gente sente, né? A coisa foi assim, tomando outros rumos assim Eu e eu acabei me desfazendo e eu fui buscar refúgio na minha irmã, a mais velha aqui. Ah, nós morávamos numa cidade chamada Pato Branco, desde muito pequenininha. Eu nasci em Santa Catarina e eu vim para lá. E fiquei desde todo sempre numa cidade pequena que hoje tem 100 mil habitantes. De todo o todo tempo da minha vida, assim, eu vivi lá. Eu fui para Curitiba, uma cidade grande, assim, na casa da minha irmã, passar um tempo assim, sabe, para. Eu não tinha nem noção, na verdade, do que eu tinha a decisão que eu tinha tomado. Eu ainda não, não tinha noção do que ia acontecer, sabe? Eu só sei de uma coisa, que o Senhor, em todo o tempo, Ele estava cuidando de mim. Em todo o tempo. Eu senti isso e, e, e Ele não me deixou assim, sabe? Então eu arrumei trabalho, dentro de uma semana eu já estava trabalhando, assim, até para esparecer. E eu consegui ficar oito meses assim, porque a filha ficou lá e o filho também, eu não trouxe assim comigo. Então a maior dor era essa, sabe, de cada ah, dez dias, no máximo quinze dias voltando. E essa era uma dor muito grande para mim assim. E não consegui, eu não conseguia administrar isso sozinha. Eu voltei para minha cidade... Mas eu não voltei para o meu casamento. Eu não, eu não tinha nenhuma oportunidade, na verdade, né? na, da, da, da, da forma e proporção que as coisas tomaram na vida dele. Né? Porque ele realmente mergulhou assim. Ele foi conhecer tudo mesmo. O que ele tinha vontade de ir. E quando a gente separou, só voltando, eu disse para ele que ele tinha feito a escolha dele. Ele escolheu isso. E aí... É, passando esses oito meses eu voltei, comecei a trabalhar de novo e mas em Curitiba, a gente uh, o Paulo tinha uma pessoa que, que uh, na verdade era um tio da esposa dele e eu conheci essa pessoa lá e um dia ele me mostrou uma foto do Paulo e o Paulo estava muito triste assim ele contou a história dele. Olha, assim, assim, esse esse cara é, ele é casado. Ele foi casado com a minha sobrinha e contou assim um pouco, sabe? E eu assim olhei, assim, eu tive compaixão, assim, na verdade, eu confesso, sabe? Se fiquei pensando, bah, né? E aí o senhor começou a ministrar no meu coração quando eu voltei depois de um tempo, assim, me mostrava a imagem dele como se ele estivesse precisando de ajuda. E eu disse mas eu fui sempre muito tímida. Eu disse... E, e foi tão incrível que esse cara, esse, esse parente dela, ele... Eu tinha os contatos deles, tudo. E aí eu... Eu, eu não tinha coragem de ligar. Imagina, gente não sou eu se eu vou fazer uma coisa dessas. E o Espírito começou a tocar muito forte no meu coração, assim. Gente, por muitas vezes eu peguei no telefone, mas eu não consegui ligar. E aí teve uma noite, assim, que eu estava, sabe, extremamente desanimada, frustrada com tudo que estava acontecendo à minha volta. Eu não conseguia mais crer na fidelidade do Senhor. Tava assim, numa, num estado, assim, de descrença. Eu em momento algum procurei o mundo, em momento algum, em absoluto. Mas o Espírito Santo foi muito real, assim, e Ele me disse, filha, faz uma entrega. Deus eu disse, mas eu não tenho vontade de fazer entrega nenhuma. Não quero fazer entrega. Ele disse, mas eu gostaria que você fizesse uma entrega da sua vida. Que você voltasse aonde você caiu e voltássemos a ter um relacionamento. E eu levantei assim da cama, eu lembro, eu dobrei meu joelho e eu falei com o Senhor o que eu estava sentindo, que era uma situação difícil demais para mim administrar sozinha, que eu não estava conseguindo. E o Espírito começou a dizer para mim assim, o que você espera de uma pessoa se eu te desse uma outra pessoa? Eu tinha no meu coração absolutamente nada, assim... Mas eu comecei a contar pra ele o que eu gostaria na pessoa. Comecei a contar pra ele como... Como se ele estivesse na minha frente. E... Eu dei pra ele as características que eu queria dessa pessoa, como eu gostaria que ela fosse, e ele me mostrou o Paulo, aquela mesma foto, sabe? Ele me mostrou a foto do Paulo, assim, e eu disse senhor, mas eu não tenho coragem de ligar para ele, senhor, eu nunca vi ele, eu não conheço, e o espírito de uma forma muito preciosa, e só como ele sabe fazer, ele, ele me deu coragem, assim, uma manhã eu liguei para ele, assim, para ministrar mesmo, assim, sabe, só comecei a ministrar para ele, e ele começou a contar, assim, o que ele estava passando, mas não havia nenhum interesse no meu coração, sabe, é, mas ele, o Senhor começou a trabalhar nisso, começou a trabalhar muito forte, assim, e, e eu, e ele me propôs, assim, para a gente se encontrar, para conversar, aí eu levei para o pai isso, o pai trouxe descanso no meu coração e nós nos encontramos em passo fundo, metade do caminho para cada um, porque eu estava a 700 quilômetros longe dele, em outro estado, no Paraná, e ele aqui, e foi muito precioso, assim, porque foi... Sabe quando o Senhor, Ele prepara do jeito dEle? É muito diferente da forma que o mundo... Da forma que nós, quando no mundo, conduzimos as coisas. Quando nós somos dirigidos pelo Senhor, é totalmente diferente. E ficamos cinco meses. Em cinco meses, eu estava aqui já. Ele morava em São Leopoldo e eu vim. Eu... Estava sentindo a segurança no Senhor. De que aquilo vinha dele, mas não estava totalmente certa daquilo. Tanto que quando eu vim, eu sentia uma opressão muito grande, assim, no lugar. Lá no lugar, na casa onde ele morava. Mas era uma opressão de fora para dentro. E não aqui dentro de mim. Ela vinha de fora. E teve uma noite... Logo assim, depois de uns 10 dias que a gente estava morando juntos, é, eu contei para ele dessa opressão que eu sentia e ele me convidou pra gente ir num lugar onde tinha uma mulher que ele julgou assim que ela era bem poderosa, assim, em Deus, em oração, né, ela era profeta e tal. Eu disse para ele, eu quero ir. Então a gente foi. E aí tava chovendo a hora que a gente chegou e eu entrei primeiro, e ele ficou lá estacionando o carro. E a hora que eu entrei, foi muito precioso, porque a resposta que eu precisava do Senhor, a hora que eu entrei, o Senhor usou ela. E ela disse, você está vindo de muito longe. E o Senhor te trouxe até aqui. Ele te trouxe para você fazer parte da cura de alguém, de um homem. E ela começou a falar tudo assim. O Senhor dirigiu ela para dizer tudo para acalmar meu coração. E para eu ter a certeza que aquilo era o propósito do Senhor para minha vida. E eu, e eu me alegrei demais, porque aí houve uma paz do Senhor dentro de mim. E eu posso dizer que hoje eu saí de um ambiente de dor um ambiente de ressentimentos e de amarguras, para entrar num ambiente de paz, de amor, de perdão e de graça. E o Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida, no nosso relacionamento, no nosso lar. A paz do Senhor reina no nosso lar. É... Eu costumo dizer assim que eu imagino que a realidade que nós vivemos no nosso lar não é a realidade das pessoas, de todo, de todo mundo, eu costumo dizer assim. Porque você sente que a presença do, do Espírito ela é real. E essa palavra, essa palavra de provérbios... Confia no Senhor de todo o teu coração. Ela passou a ser um leme na minha vida. E eu aprendi também que quando eu estou firmada no Senhor, eu não cobro meu marido. Quando eu sei que muitas vezes o Senhor está tratando comigo, eu reconheço isso e então eu não cobro. Porque tem uma outra palavra que o Senhor diz em... Filipenses 4,19 é, Que eu vou até abrir, vamos até abrir Filipenses 4,19 ele diz e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Eu vejo que se eu tiver algum problema, eu não vou buscar no meu cônjuge, porque a Palavra diz que Ele vai suprir cada uma das minhas necessidades, sejam elas qual forem. Eu aprendi que no ambiente onde o Senhor reina não deve haver nenhum tipo de cobrança, porque quando eu vou para o Senhor, o Senhor Ele trata comigo, então, se eu vou contar para ele alguma coisa que está me desagradando na vida do Paulo, o Senhor vai tratar, se necessário, com ele. E se o Senhor está querendo tratar comigo aquela situação, Ele vai fazê-lo. Então, hoje eu compreendi o que é ter um lar curado, um ambiente de paz, um ambiente onde eu estou plenamente satisfeito no Senhor. E uma vez o Paulo disse uma coisa para mim, logo no começo do nosso relacionamento, e ele disse assim, não tente preencher o vazio de uma pessoa, você jamais vai conseguir. Porque o vazio de uma pessoa é do tamanho de um poço sem fundo. Quanto mais você tenta alcançar o desejo, é, a... O tudo que você tentar fazer para agradá-lo, aquilo só vai gerar mais insatisfação. Porque a palavra diz que enganoso é o nosso coração, mais do que todas as coisas. Então hoje eu aprendi a estar satisfeita no Senhor. Eu sei que toda fonte de vida, toda fonte de alegria, toda fonte de paz não reside na pessoa do Paulo reside na pessoa de Jesus Cristo, é Ele que tem todas estas coisas para me dar, quando eu tiver falta de qualquer coisa eu vou buscar nele, porque Ele está dizendo aqui para mim e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, vai suprir no Cristo cada uma das minhas necessidades.